Mano, deixa eu ver se eu posso picar pra alguém. Eu não queria ser first pick, não, mano. Pô, ser first pick aqui vai ser mó ruim, mano. Ah, vou pegar Fiddle aqui se pá, mano. Né? Não, não pegar. Sei lá, fazer o face aqui e tal. O já testou máscara pro Fiddle? Já, mano. Só que. Eu prefiro o protobelt, mano. Mas a máscara, ela é muito boa. Ela realmente dá bastante dano, né? Pode fazer os dois no Fiddle que funciona. Nossa, mano, você acha que os caras lá tá tryhard, rapaziada? Tem dois cleanse lá, mano. Fudeu, velho. Fudeu, tô fudido, velho. Azedou. E só tem eu de challenge aqui. Vamos nessa, né? Marquinhos cria fendas pra... Funciona pra Fiddle? Mano, não. Acho que não, tá ligado? Se fosse no Fiddle um antigo Lenner, que, que era roubado, ficar dando W assim nos tanques, funcionaria, mas foi nerfado, né? Acho que não mais Tá, bora de foco aqui, sem molezinha, bagulho doido, mano Contra Chaco, meu amigo Tá bom esse jogo pra Fiddle, viu, velho A única coisa ruim é esses Double Cleans, ó isso aqui quebra as pernas E aí, ó, eu tenho que ficar telando, mano Todas as lenas pra ver onde que eu vou dar o primeiro gank, ó Top, parece que se eu for lá cedo é real meu Urvin já foi solada já o Riven? Que isso? Já tá, já tá tomando aquele apavor aí do Nick Jones? Meu amigo, será que eu vou top cedo, mano? Se eu for top cedo, tem duas coisas ruins. Eu vou dar meu tracking pro Chaco ou o Chaco vai top cedo, mano. Eu tô achando que eu que vou ter que ir lá, mano. Vai, pega nível 2, amigão. Caralho, por que ele não fez isso antes? Solou. Uh! Boa, Champion. Ó, oh, o Lucian wardou aqui, então eu não vou aparecer na ward Cuidado com o Chaco, campeão, cuidado com o Chaco, mano O Chaco que pode gankar cedo, mano Deixa eu tentar avisar aqui, ó Eu tô contra o Chaco, mano, eu vou ficar pingando Eu vou ter que ser chato, chato, tá ligado? Os caras não tomam esse free gank do Chaco, mano E eu só vou gankar depois do meu full clear, né? Ó, oh, aonde eu acho que o Chaco tá Eu vou ficar pingando, mano, eu vou ser chatão, velho Como o Chaco não apareceu em nenhum lugar até agora, mano Eu acho que ele pode estar top, mano Deixa eu até dar uma avisada pro guerreiro ali, ó, mano Cuidado top, pai Vem cá. Tô aqui, tô aqui, pode beitar. Ah, não tem dano, mano. Nada a ver esse meu flash. Aí tinha que ter sido no... Aqui, mata aí. Nós ganhamos isso aqui. Só que você tem que focar o mesmo que eu, meu príncipe. Foco o mesmo que eu, meu delegado. Aí, pro. É isso. Morri. Ah! Será que, será que eu corri ou tentava mamar, mano? Ah, cabeça de mamão. Nossa, a Kate tinha curar! Tá de boa, tá de boa. É bom que ela usa curar na. Ela usa curar na próxima play. Tá bom só, dia, né? família. Meu plano agora é pegar nível 6 e bot, matar bot de novo, fazer dragão, etc. E lá vai. Ó, pegar no meu trek aqui, mano. Se tem alguém aqui, eu tô com medo, mano. Fui! Uhul. Toma, toma! É, pra ficar legal, pra ficar legal. Toma! Aqui já pegou aqui. Tem trap? Não tem trap, não. Bati no pistouro, beleza. Ai, que que é isso? Me cura! Me ajuda, minha família! Ó, oh, foi flash do Lúcia. Se matar ele, eu tô feliz, mano. Foco, Lúcia. Foco, Lúcia, paizão. Eu sou mais você nessa guerra. Bora! Bora, paizinho. Eu sou mais você nessa guerra, meu príncipe. Ai, ele morre, galera. Ai, meu Deus! Manda a florzinha aí, galera, pelo amor de Deus, manda a florzinha, mano Olha esse jogo, mano, como é que já começou Caralho, bravo, hein, mano Quase que dá merda, hein hum, Gostaria de ir top, hein, mano, só que eu tô sem ult, velho não eu não, eu não, eu não preciso ir top agora, não, mano Eu, eu posso manter meu plano de, de ficar jogando pelo bot, tá ligado? Deixar o Riven ficar suave ali, que é tudo nosso, rapaziada, vamos nessa Ai, pegou esse bind, mano A trap também pegou Ai, que killzinha deliciosa Oi, oi, oi, oi Só oi, rapaziada, só oi Manda oi aí, ó Ah Ah Ah, meu Deus Podia ter flashado o insta oh, Ela mata, ela mata, porque ela estuna Ah não, já voltou o quezinho assim, dele? Cuidado, Caitlyn. É, a Caitlyn que pediu, né? A Caitlyn que pediu. Nossa, o Chaco ficou poderoso agora. Tá, tá suave, mano. Já deixei minha bot lane gigante. Peguei o dragão. Meu plano agora é ficar full topside até pegar o arauto, mano. Esse é o plano. Segue o plano e vamos nessa, né? Eu gostaria de não ter que apertar R pra matar... Ah, velho. O... o cara chegou primeiro, mano. Quem chegasse primeiro aqui matava, tá ligado? E o medo de eu pisar aqui e morrer, hein, galera? Calma. Nossa senhora, a box dele tá dando dano, viu? Esse chaco ficou pô poderoso, mano. Caralho, o Shaco ficou muito forte, galera. Eu acho que eu vou dar B, mano. Tem chance de eu pisar aqui, ter uma box do Shaco e eu morrer, tal. Eu vou só dar B. O Aralto tá sendo vigiado aí. Gostaria muito de pegar o Aralto ali, hein, mano. Aralto e barricada, Só isso, mano. Pra finalizar meu plano da melhor forma. Deixa eu ver se esse Lúcio dá mole aqui pra nós. Esse Lúcio aqui tá pedindo pra tomar, galera. Ainda mais gastando o dash desse jeito aí, mano. Ele tá querendo, hein? Ele tá pedindo, mano. Dragão 37, sec. Aralto tá up. Não sei qual objetivo focar, mano. Eu literalmente só não sei, acho que eu vou vai ser arauto, mano Vou vai ser arauto, galera Acho que eu vou bot reto, hein, mano, ó minha decisão de ir bot reto Ó minha decisão de ir bot reto Minha galera, vai matar meus pitbull Não, fio, vai matar meus meninos, não Tô de olho aqui, tô protegendo eles Chaco apareceu top, vou startar o dragão É isso, esse é o plano agora Segue o plano, eles levam bot, eu faço dragão Tem bot site pra farmar, maravilha, mano Se ele aparecer aqui ele tá morto na ah, real, nem sei se eu tenho um dano pra matar ele, velho. Vai ter que ter agora, foda-se. Ah! Quem que falou lá, galera, o flashzinho por Prime, mano? Pô, se eu soubesse que ia vir a ult daqui, então eu não tinha flashado, não. Quem que falou lá que ia vir deslizando o bumbum? Pô, se eu soubesse que ia vir aquela ult, é, é que eu quis solar o cara também, mano. Só a Cyber, galera, se eles for fazer... Nossa, a Cyber, olha onde ela tá, mano. Cara, mas essa Cyber é maluca, velho. Um acertei, o cara certo na hora, hein, mano Show de bola, galera, o Aralto ainda... Ó, oh, pisou na trap aqui Ai, que? Meu Deus O cara me fumou, fi Tá, só faz o Aralto aqui e vamos ficar suave, rapaziada Só faz o Aralto tranquilinho, mano Caramba, eu tô com 3k na bag, agora que eu fui ver Eu tô poderoso, mano Nossa, eu tô muito poderoso, preciso só pensar onde que eu vou usar esse Aralto agora A gente já levou todas as T1, mano Então acho que dá pra usar esse Aralto pra ganhar o jogo, tá ligado? Vamos ver se é isso que nós vai fazer no decorrer, né, mano Shine up Shine up ah! Ajuda aqui, galera Pelo amor de Deus, tô mamando Caralho, mamei, hein Vai, pega aqui o pai, pega aqui o... Ah, o Chaco pegou, tá bom, melhor que você pro Twitch, né Aí Nice Nice tropa, dá pra ir Barron, dá pra ir baron, dá pra ir ir nice, Mas pode ir Barron, Por que que eu quero ir baron, né, galera? Ó, eu tenho a Aralto para usar e eu tenho Uchi Flash, tá ligado? Eu não precisei gastar isso para garantir o drag, mano. Então é só startar essa porra aqui que é tudo nosso. Só que eu não sei porque que a Saida não quer vir. Eu não sei porque que que meus outros jogadores não querem vir também, né? Eu vou apertar um R aqui, foda-se. Obrigado pode pelo só, seu apoio lá, aí, tá manga assim, suja. Velho. Vamos nessa, meu querido. Ô, oh, pera aí. Ai, meu Deus, o jogo tá tenso, mano Ai, meu Deus do céu Acho que eu quero só dar B, galera Eu vou só dar B Ah, meu time matou todo mundo, meu time é muito bom Nice, rapaziada Aí, se pega, hein Cadê o Thiago? Valeu, Atsu Feliz espaço. Ah, velho, os caras tá tudo Aqui, tá pago, manga suja Os caras tá tudo se matando Oh, pera aí Pegou, hein, mano. Não é que pegou esse, esse bindzinho da Morgana, mano. Essa Morganinha aí tá da massa. Tá parecendo minha Morganinha? Será que eu vou ter mana suficiente pra mostrar o facão pros caras, rapaziada? Foca nexo aí, que eu quero mostrar o facão. Toma, bate na torre. Ihuuu.